Fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo é, nesse vídeo é, está aí com essas notícias sobre sobre Rússia versus Ucrânia ali no, lá no na região da Europa né na região da antiga União Soviética e nesse vídeo eu separei aqui uns tópicos né alguns assuntos para a gente poder comentar comentar aqui da minha opinião nesse vídeo sobre se é esse aqueles os conflitos né que, que que está acontecendo agora nesse momento ali pode se estender para, para uma terceira guerra mundial então nesse vídeo eu vou comentar aqui algumas coisas né? algumas algumas coisas ali da nossa realidade do mundo que a gente vive hoje para ver se realmente existe uma possibilidade aí é, dessas grandes grandes potências mundiais né é, Estados Unidos é, Rússia China entrar ali em, em uma guerra mundial né porque são uma das maiores potências mundiais são ali os, principalmente Estados Unidos China e Rússia Tá? então nesse vídeo eu separei aqui uns tópicos tá aqui para gente poder só comentar questão de só de comentário para quem não me conhece meu nome é daniel rodrigues é, se você não é inscrito no canal se inscreve no canal é, eu, acho, eu vou trazer algum outros vídeos desse nesse estilo para a gente poder comentar aqui junto né esse é, que é muito importante né aqui no canal a gente gosta de falar mais sobre negócios ali sobre e-commerce mas quando essas potências mundiais é, fica ali essa questão, essa questão diplomática né acho que acaba abalando um pouco a economia que já começou a abalar um pouco ali, o dólar ali certas ações de várias empresas desses países ali então acaba nos afetando ali é, o mundo inteiro né para gente ali que depende ali dessa economia e é sempre falo se a economia não vai bem não tem novas oportunidades, se não tiver novas oportunidades ali A gente não consegue empreender ali, a gente não consegue ali tirar nossas ideias ali do papel Então vamos lá nosso primeiro assunto aqui é sobre mídia para você ter para você ter ali é né, mais cuidado ali é saber dar um filtro né no que esses canais de notícias falam ali né Essa questão da desse conflito aí da Ucrânia e da, da Rússia não é não é de hoje que isso daí acontece acontece desde 2014 ali né, quando quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez ali através de, de grupos rebeldes de grupos rebeldes ali que a que a Rússia patrocinava entendeu? Então, a maioria das pessoas só ficou sabendo desse, desse, desse conflito hoje, esses dois últimos meses ali, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou a movimentar certos quantidades ali de soldados para cima e para baixo ali em tais, tais regiões ali do leste da Ucrânia, né? Então, não é de hoje ali que a própria Ucrânia, que é... que a Ucrânia, né? A Ucrânia foi a Rússia que... que vamos colocar entre aspas a Rússia que fundou a Ucrânia ali agora a Ucrânia está as costas para a Rússia então se daí para quem conhece ali, a história da Rússia para quem conhece ali é, sabe sabe pode pesquisar na internet sobre o regime da da Rússia ali da época de Lenin depois de Stalin esses esses esses, esses é, ditadores né mais mais estrategistas assim como Vladimir Putin que é um ditador um, um ditador extremamente estrategista você tem que saber dar um filtro ali no que esses canais de, de notícias falam né para poder não, não ser induzido ali a gente vê toneladas e toneladas de notícias ali todo dia internet ali é, nas redes sociais nos no, no, no, próprios próprias TVs ali, ou TV abertos ali, o TV acaba em tudo quanto é lugar tem tem nos jornais né? jornais impressos ali é, se falam desse desse conflito lá se pode se estender é, para outras para outras regiões do mundo lá e se tornar uma terceira guerra mundial mas o, a gente tem sempre que dar um filtro ali, saber o que é verdade, saber o que é exagero, né? E para poder não tomar certas decisões ali precipitadas. Então sempre fique atento ali no que esses, esses canais de, de notícias ali sempre falam, né? De, tente, de, tente tentar dar um filtro ali no que esses canais de notícia, de notícia né? Sempre falam. O nosso próximo assunto é sobre a OTAN. Porque a OTAN é... Vamos dizer também, em modo, entre aspas, deixou a Ucrânia sozinha contra a Rússia, daquele tamanho, com aquele poder bélico e militar que a Rússia possui. A questão da OTAN, para quem não conhece o que é OTAN, é né, uma sigla, é, foi uma, uma associação ali, depois da, da, acho da foi depois da Segunda Guerra, ou depois da Guerra Fria, que foi feita essa associação, associação é entre, hoje, já no atualmente, é formada por 30 países ali mundiais, 30 países ali, né? nos Estados Unidos, Alemanha, França, esses países assim que têm um poder militar extremamente grande, é, como maneira de, de evitar né, um conflito maior, né? Porque para quem sabe na época da Guerra Fria lá, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi bem a época que estava surgindo ali as bombas, as armas nucleares, nucleares, né? Então acabaram fundando ali, né? Essa associa associação para tentar é, minimizar os conflitos ali e e surgiu uma terceira Guerra Mundial mas com o passar do tempo né se a gente voltar na história até fiz fiz um vídeo aqui sobre uhum. sobre esse conflito da Rússia sobre o que a OTAN né sobre o que a Rússia reclama da da, da própria OTAN eu fiz um vídeo vou deixar o card aqui para quem quiser ver a OTAN né ela com o tempo ela foi ali colocando mais armas e armas ali na redor do território da Rússia é, e o, os presidentes da Rússia o próprio Vladimir Putin ali que tem bastante tempo que que, que tá no poder da Rússia né eu sempre falo, o Vladimir Putin é um dos presidentes presidentes do mundiais mais estrategistas que existem né ele eu vou, vou comentar um pouco mais para frente é, mas a própria otan ali é, deslocava ali armas nucleares dos Estados Unidos ali pra, em certos territórios da Rússia e isso aí acaba ali é, pesando ali né no, no, no regime comunista da Rússia que a gente, a gente conhece da época de Stalin a mesma coisa com Stalin Stalin com Hitler ali, com Hitler né então isso aí acaba pesando ali a própria Ucrânia querendo entrar na OTAN, né e como a Ucrânia é um estado do, do da, da Rússia assim como o Brasil teve uma época no Brasil que foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina queria se desfazer do Brasil então é bem parecido isso aí mas a cultura ali era uma coisa só então, o, o próprio regime, a própria administração de, de Vladimir Putin se acaba se sentindo traído ali e, e, e quer reanexar, né? Reanexar ali. E como a, Rú a Rússia tem ali vários aliados ali ao redor, é, tem Bielorrússia, tem outros países também que são aliados da Rússia, né? É, sempre estão a favor da Rússia. E a Ucrânia acaba ali ficando sozinha, né? Porque o próprio, o próprio presidente, Vladimir Putin, é, ele, no discurso, na entrevista, ele falou: se se a Ucrânia né, entrar para otan é, ele ia, ia, não tinha o que fazer né que ele se senti, tava se sentindo pressionado. né porque para gente para quem não conhece o presidente ali não é só o presidente tem generais ali tem empresas né tem contratos que tem que ter o presidente vai tomar a decisão final mas antes ele tem que ter a votação ali de várias pessoas de vários poderes ali é, dentro do seu país. Então essa questão da OTAN, porque porque o, o, esses países né deixaram deixam tá deixaram ainda né porque a Rússia acabou de invadir ontem invadiu a Ucrânia agora eu estava olhando as notícias agora já está chegando na capital da Ucrânia já é por que a Ucrânia ficou abandonada por por conta de um conflito maior né se qualquer país da OTAN é, entrar né é automaticamente declara guerra ali à Rússia e a gente sabe como é que a, a Rússia entre né? tem vários aliados essa questão da Guerra Fria questão da história né a Rússia ali tem um poder militar gigantesco né poder nuclear gigantesco e tem seus aliados também então acaba se tornando ali um conflito maior então isso aí é, esses certos diplomatas dessas potências mundiais que eu acabei de falar não quer não, não, não quer isso de jeito nenhum porque isso daí é, vai ser uma, uma destruição total vamos dizer em módulos mais simples né porque antigamente né na segunda guerra o poder militar era mais terrestre hoje hoje em dia não é mais tecnológico entendeu então o poder de o poder militar é bem maior então antes de tomar qual, decidir de qualquer passo esses esses presidentes essas administrações diplomáticas dessas potências mundiais elas pensam mil, mil, mil e mil e uma vez antes de tomar qualquer decisão então por isso que a OTAN não, não pode invadir ali é, não pode ajudar né não pode ajudar ali com diretamente né diretamente ali com diretamente com como se diz com, com, com um exército essas coisas né mas por fora essa questão de ajudar por din com dinheiro e tal o próprio Estados Unidos enviou 200 milhões de dólares ali para ajudar na, na, na Ucrânia ali para ajudar os feridos ali em hospitais de campanhas outros países também ajudaram ali o Canadá ajudou a França também ajudou mas diretamente eles não podem ajudar por conta desse tratado da OTAN porque se eles entrar na, na tentar ajudar ali a Ucrânia como a Ucrânia faz parte da Rússia ainda entendeu por isso que a Rússia quer reanexar a Ucrânia automaticamente eles declaram guerra ali para a Rússia e para seus aliados isso aí que ninguém quer então vamos lá para o nosso próximo assunto nosso próximo assunto é sobre as raízes né dos Estados Unidos ao redor do mundo a gente tem ali a gente tem o que a gente tem todo em toda administração além do presidente no presidente americano sempre, sempre tem algum conflito ali para tentar resolver é, no presidente Donald Trump né a gente teve ali o conflito ali com, com a Coreia do Norte e o que que os Estados Unidos fez Os Estados Unidos começou a investir ali, investir em poder militar ali é, na Coreia do Sul né porque ele quer ter o controle ali né ele quer ter suas raízes ali espalhadas pelo pelo mundo inteiro a gente tem o que para os Estados Unidos na Ásia a gente tem a gente tem ali do lado da Coreia do Norte, que é um inimigo ali declarado dos Estados Unidos. A gente tem a Coreia do Sul ali com bastante investimento dos Estados Unidos diretamente investido lá pelos Estados Unidos na Coreia do Sul. A China, a China não é um inimigo é, declarado diretamente pro, dos Estados Unidos, mas entre aspas, o, o regime da China é, comuni é, um comuni é comunista, né? assim como a Rússia. O e o que que os Estados Unidos fez a mesma coisa Estados Unidos tem outro outro país do lado da China que é Taiwan Taiwan que senão é meio difícil de, de pronunciar Taiwan é, então fica fica tem sempre suas raízes ali perto dos seus inimigos seus, que eles acham que são seus inimigos né no caso a China não é um inimigo declarado mas sempre sempre a administração de os Estados Unidos ali seja o Pentágono e o pessoal do Pentágono ali tudo eles têm suas raízes ali espalhadas ali pelo pelo mundo né é, a, a questão de Cuba Venezuela aqui tem tem raízes pro, americanas aqui na América do América Latina também e assim sucessivamente então esses países esses grandes potências sempre é, procuram ali né ficar mais próximo ali dos seus dos seus inimigos que eles já acham que são seus inimigos ali para qualquer passo que seus inimigos tiverem ali eles têm seus aliados ali para para poder ajudar nesse né? caso ac acontece algum algum conflito desse nível mundial é, depois da segunda guerra depois da segunda guerra né vamos lá para o nosso próximo é o nosso próximo assunto é sobre as raízes mundiais também assim como os Estados Unidos que a gente comentou agora atrás é, da Rússia a Rússia também é a gente sabe que a Rússia é um inimigo um inimigo declarado ali dos Estados Unidos a gente tem a Guerra Fria tem várias guerras aí né desde a segunda guerra também lá que depois que é, Stalin invadiu a Alemanha de um lado, Estados Unidos invadiu do outro lado Aí foi aí que começou o início da Segunda da Guerra Fria e assim como os Estados Unidos, a Rússia tem seus, suas raízes ali pelo mundo quem patrocina a Coreia do Norte? A Rússia e quem patrocina a Coreia do Sul? Estados Unidos quem patrocina Cuba? ali? Lembra quando Cuba estava com aquele conflito conflito né, de Fidel Castro com, com os Estados Unidos? quem, quem é, patrocinava Cuba? A Rússia assim por diante essa história não sei em 2018 2017 2017 tem um ano atrás aí essa questão da venezuela a questão do petróleo aí né da, da questão do petróleo ali do, do da venezuela quem tava lá no meio também a rússia a rússia mandou uns cargos navios encostar lá por isso tem um apoio da rússia ali e os estados Unidos já fica meio cismado entendeu porque é mais perto e assim por diante a rússia em nossos países que a rússia tem ali tem aliados na Bielorrússia rússia até o próprio nome né e na coreia do Norte Coreia do Norte também é, que é financiada pela Rússia o próprio regime da Coreia do Norte foi criado pela Rússia é, depois na, na segunda guerra né, a Coreia do Norte foi e era ali da, da China né? já China e Japão um país desse assim era dependente desses países né e a Rússia conseguiu ajudar a libertar, libertar né, e libertar aquela família do president, atual presidente da do Presidente da Coreia do Norte pegou e fundou o regime no país e assim por diante então essas grandes grandes potências mundiais né, ela sempre têm suas raízes ali pelo mundo por isso que é bastante interessante a gente analisar a Rússia versus Estados Unidos porque né, depois da segunda guerra mundial não era assim ele estava ali construindo ainda e é por isso que a gente bom se, se, se cada algum desses países entrar em conflito é bem perigoso para o mundo inteiro e quando portanto a economia que é o principal e acaba afetando todo mundo então, só para recapitular, Estados Unidos também tem várias raízes no mundo, tem ali Coreia do Sul, Taiwan, ali do lado da China, do lado da Coreia do Norte. A gente tem agora ali alguns países do lado da Rússia, tem vários países ali que é aliado dos Estados Unidos. A Rússia, a gente tem ali Cuba, a gente tem ali Bielorrússia, Coreia do Norte e outros países também que são aliados da Rússia, de, declarados declarado ali que são aliados da Rússia e assim por diante são grandes potências com valor com poder bélico militar né é, poder nuclear ali que falando assim mais simples né pode destruir qualquer país ali quatro vezes ainda sobra arma ainda para poder para poder utilizar tudo de novo né mas é isso aí vamos lá para o nosso próximo assunto então nosso último assunto é sobre sobre a Ucrânia provavelmente na minha opinião né, ela vai se render a gente sabe ali que o, o poder militar da Rússia, o poder bélico ali da Rússia, o poder nuclear é que a Rússia não vai provavelmente não não vão usar um, armas nucleares na, na Ucrânia porque nem é precisa ali só o poder militar terrestre alguma coisa assim né é, é, é bem mais cinco vezes mais superior que o da que o da Ucrânia então na minha opinião a Ucrânia vai acabar se rendendo ali para a Rússia a gente sabe ali em dois dias dois dias de conflitos né se eu entrar na, algum canal confiável ali de, de, de notícia eu vou ver que, que a Rússia ele já tá já tá tomando conta ali da capital Kiev da, da Ucrânia então na minha opinião a Ucrânia irá se render ali aos a, a Rússia né ao regime ali de Vladimir Putin o próprio, o próprio Vladimir Putin há um tempo atrás ele escreveu um artigo ali que que é algo tanto a Ucrânia ali né tanto a Rússia Belo Rússia fazer parte de um de um de um de, um, de, um, de uma administração só. E agora a Ucrânia quer sair, então automaticamente, na minha opinião, a Ucrânia irá se render à Rússia. Considerações finais. O que a gente, o que a gente pode considerar desses desses assuntos que, que a gente comentou agora aqui? É, a gente tem ali grandes potências, a gente tem China. Vamos, vamos falar um pouco, da, um pouco da China. né? A China não, não, não de, se declarou ali, é, se, tá, se apoia os, os atos da, da Rússia, né? ou se é contra esses atos da Rússia mas se por acaso né a China apoiar ali é, apoiar publicamente nesses né, atos ali da, da Rússia pode ser que os Estados Unidos ali e outros países ali em ação né porque a gente sabe que a China é gigantesca né a China tem um poder aquisitivo ali muito grande é, para gente para gente aqui no canal quem tem, que estuda né é, passa esse conhecimento sobre e-commerce, a gente sabe ali que o e-commerce mundial ali, né, as coisas que, é mais, que mais são consumidas no mundo vêm da China, então é uma grande potência, tem um, um grande valor aquisitivo ali nos seus cofres públicos, ali, né, e, e o regime, como eu falei antes, também é comunista, também é, é comunista assim como a, como a Rússia. E isso é uma coisa a se a se ficar atento se a China declarar é, aliado ali a Rússia a gente tem que ficar com o um pé atrás ali nessa questão se isso daí, se isso daí né pode surgir para uma pode se elevar né para para uma terceira guerra mundial é, não sei se a gente, a gente lembra do, do ex-presidente Donald Trump é, criticando o atual presidente dos Estados Unidos Joe Biden sobre sobre o ataque na Ucrânia né é, teve tem uma declaração do, do Presidente Donald Trump lá na sua, sua mansão lá em Palm Beach lá em Miami só argumentando né a gente sabe que que é o a personalidade do do, do desse Presidente Donald Trump que ele falou né que se do Joe Biden tivesse é, naquelas naquelas entrevistas ali naquela diplomacia que teve antes do, do ataque né se tivesse agido com mais firmeza o, o, o próprio Putin né que o Vladimir Putin é um estrategista ele já foi da KGB da, da da KGB e tal é, na minha opinião ele foi treinado ali para estar ali né no, no, no naquele, na posição que ele ocupa hoje se Joe Biden, se Joe, Joe Biden né se tivesse é, mostrado em uma posição mais, é, mais é, como, como se diz mais mais profissional vamos colocar assim mais profissional e se é, tivesse falado ali com mais vigor e o próprio Presidente Vladimir Putin ia pensar duas vezes né foi o que disse Donald Trump mas não foi o que aconteceu né é o próprio Vladimir Putin é, fez colocou em fez uma entrevista de 40 segundos ou mais assim é, que, que autorizou né uma uma invasão lá especial né, Uma operação especial ali na Ucrânia é, para para evitar né para para evitar ali certos conflitos ali derramamento de sangue e tal nas palavras dele né e sempre buscar a paz ali na nos seus estados que pertencem à Rússia tá então esse foi o nosso vídeo né só, só os tópicos que a gente falou que a gente falou da mídia né a gente falou que da OTAN também a gente falou que das raízes dos Estados Unidos no mundo e que os grandes grandes potências têm sempre raízes ali no mundo ali é financiadas né é, Coreia do Norte também é, tal da Rússia falou também das ra raízes da Rússia no mundo no caso Coreia do Norte Cuba Bielorrússia tem Venezuela também entendeu e também a gente falou do principal que eu acho desse vídeo de se a China é, se declarar declarar né publicamente que ela apoia a Rússia ou os Estados Unidos entendeu a China pode é, apoiar os Estados Unidos e a Rússia pode ficar com o pé atrás a China pode apoiar a Rússia e os Estados Unidos ficar com o pé atrás e por último né o nosso comentário ali do Donald Trump o Donald Trump disse que essa administração né que foi uma fraude nas eleições dos Estados Unidos por isso que ele perdeu em 2018 que era para ele estar no cargo agora que foi por isso né da má administração e do medo né que o, o como o Vladimir Putin é um estrategista excelente que já foi da KGB ali tudo ali né tem um império que o Vladimir Putin construiu ali na Rússia acho que eu vou ter que fazer um vídeo ali específico né, contando a história do Vladimir Putin e nisso aí né o próprio Vladimir Putin percebeu ali o medo dos Estados Unidos né se a gente voltar para trás ali o próprio Estados Unidos tirou as tropas lá do Afeganistão início a Rússia lá financiava aqueles aqueles grupos também então por isso que eu falo sempre tem a mão dessas grandes potências nesses conflitos mundiais a, os, os Estados Unidos tirou lá as tropas do, do, do Afeganistão a Rússia percebeu que o próprio a a, a potência mais, mais importante do mundo ele tava com medo com medo né assim como como a guerra ao terror lá em 2000 e, 2001, não sei, acho 2004 das torres gêmeas lá que eles declaram o guerra ao terror e se dá para sentir um medo ali é, nos políticos, ali, nas autoridades americanas, né? Nisso aí o seu inimigo número um, que é a Rússia, né? É, aproveita, né? A é, gente teve aí por isso que, que que a Rússia foi e atacou logo ali antes da OTAN, é, da da Ucrânia, né? Entrar na OTAN. Né? Porque demora, tem, tem um certo processo ali para poder esses países entrar é, nessas associações. Tem certo processo de análise ali de várias coisas para poder entrar. Tem essa questão se qualquer país vai entrar e se outras associações ali. Essa questão do igual, igual a questão do Mercosul, nem aqui na América Latina. Nem sei se o Brasil faz parte é, dessa aliança. Então esse foi o nosso vídeo. <risos> a gente comentou esses assuntos importantíssimos na minha opinião, só pode virar um conflito mundial se essas grandes potências, as três grandes potências, né, que eu falei, as duas principais, Estados Unidos e Rússia, que é inimigo bem das antigas, né, bem das antigas, e terceiro se a China ali é, golpear algum país ali, né, é, se aliar a Rússia ali golpear algum país que é aliado aos Estados Unidos, no caso ali tá Ta taiwan Taiwan, né, Esse nome difícil de, de pronunciar. Essa é a capital, a capital chama Siu, <coughs> é mais fácil chamar o país de Siu pela capital. <coughs> Então foi esse esse foi o nosso vídeo. Então na minha opinião só entre guerra se algum desses países ali violar esses tratados, igual os Estados Unidos violar o tratado da OTAN e querer ajudar ajudá ali militarmente, né, é, fala é, ali a, a Ucrânia automaticamente ela declara guerra ali para a Rússia. E também né, é, tem essa questão do do, do do poder financeiro da Rússia, dessas sanções ali que certos países ali, então já começou a implantar ali contra a Rússia. Eu vou até fazer um vídeo separado sobre sobre sobre esses assuntos. Mas o assunto desse vídeo, na minha opinião, só é entre guerra, se essas grandes potências ali é, entrar no meio. senão não, a Ucrânia fica abandonada e provavelmente a Ucrânia irá se render, porque o poder militar, o poder bélico, o poder nuclear da Rússia, é 10 vezes, 20 vezes maior que o da Ucrânia. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo.